There's a change in the wind that's blowing É um terminal de ônibus que tem ônibus internacionais e interestaduais aqui de Monte ideal Nós vamos com a empresa Colonia Express Pra Colonia del Sacramento E de lá a gente vai até Buenos Aires Essa empresa foi que eu consegui as passagens mais baratas é, Tem a mais conhecida é a Bus, Tanto é tá que as pessoas falam vamos pegar um Bus, Mas tem a Seacat que também é da Colonia e tem a Colônia Express aliás desculpa a Saithex ela é da Bookbus, é uma linha mais barata só que às vezes você consegue no mesmo barco que quem compra Bookbus e enfim a Colônia Express é mais barata eu consegui comprar pelo decolar porque normalmente eles não aceitam os cartões brasileiros e aí pela decolar eu consegui um preço muito bom e eles aceitavam o cartão e parcelavam ainda e aí a gente vai mostrar como é. A gente vai pegar o ônibus e depois o barco para Buenos Aires. Viu como fila do que tanto grande? Olha só, gente, como vale a pena comprar com antecedência, porque a fila tá bem grande aqui. você chega aqui de ônibus não precisa sair é, tem uma pequena ingressãozinha. migração Primeiro a gente tem que fazer o check-in É tá? como se fosse pegar um avião Então você faz o check-in para pegar o barco Depois você passa pela imigração uruguaia depois imigração argentina Se você for direto para Buenos Aires, não for é ficar aqui Verdade Aí também tem um fato interessante É que no, quando a gente entrou no Uruguai A gente não teve nenhum carimbo, nada do nosso passaporte A gente só passou o um documento é, através de uma vaga não, é. Fica registrado no sistema deles, né? mas assim, pra gente não fica nada registrado Mas aqui eles carimbam o nosso passaporte, que a gente tá saindo do Uruguai E depois na imigração argentina também é carimbado o passaporte E agora a gente tá esperando aqui na parte de embarque pra pegar o barco Que já tá paradinho ali atrás ah. A gente vai colocar quanto custou aqui embaixo pra vocês saberem, tá? A gente vai ver direitinho depois quanto foi o ônibus mais o barquinho que vai levar a gente até Buenos Aires, tá? Pra volta, por enquanto eu só comprei a passagem de barco mesmo, porque a gente vai passar um dia em Colônia. É, e quando a gente chega aqui, a gente compra a passagem de rua Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu comentário, sua curtida Dá uma conferida na, nessa nossa viagem, a gente passou por Montevideo Tá indo para Buenos Aires Tem uma playlist aí no canal da segunda temporada Então você pode ver os vídeos anteriores e os próximos Mais uma vantagem de ver aqui para pra gente Olha o tamanho da fila da book é bem menor. Experimentem, muito bom. Pesada. <risos> Os elevadores de Buenos Aires. Ah, tá aí. Tá aí, amor. Não dá vontade de pegar esse elevador. Eu só ver que daqui a gente tava lá, tava torrendo os horrores pra dizer que Deus, bom. o livre só que caí, cara. Tô, mignonica tocou. <risos> bom trabalho. that can't take a song. a few minutes later A gente tomou um susto porque a gente chegou, é, o endereço era um prédio que não parecia um hotel, era só uma porta de ferro, não tinha recepção, a gente subiu no andar que tinha que ser e ninguém atendia, né? Mas passado o susto, é, a gente tá bem feliz com o hotel, é uma gracinha. Sim, veio uma pessoa receber a gente, na verdade ela estranhou porque o que aconteceu? A gente não tocou a campainha para subir, a porta estava aberta, a gente simplesmente entrou e eu sabia que era no terceiro andar. Aí veio essa pessoa receber a gente foi? Aí veio essa pessoa receber a gente, bem simpática Explicou pra gente algumas coisas que não funcionam Já deu um mapinha aqui pra gente Com os principais pontos de Buenos Aires. Portanto, se a gente tinha alguma dúvida Se a gente queria saber sobre algum lugar é, Já aqui com as instruções, café da manhã, senha de wi-fi E vamos mostrar o quarto, é muito bonitinho Olha, tem uma, uma pegada bem artística, bem alternativa, né? Cama, tem umas bandeirinhas aqui no teto. A vista da sacada é muito gostosinha. Olha só. Plantinhas. Plantinhas. Uma geladeirinha, TV. É, aqui eu achei legal que fica separado, né? Então de manhã, quando a gente vai sair, uma tá se maquiando, a outra vai tomar banho, usar o banheiro e tal. Não precisa ficar esperando, né? Um chuveiro grande. Um banquinho aqui. E o privado. Olha só. É separado. Cadê a luz? Achei bem legal. E um quadro ali. O nome desse hotel é Hotel Bonito. Tem aqui... Bonito Monserrat, tem... né? É. E tem um tem aqui e tem um no Rio de Janeiro também. E são 12 quartos no hotel e 12 quartos todos diferentes. Então, todos decorados de formas diferentes. Achei bem interessante. Então, a gente vai mostrar mais hotel ao longo da nossa estadia aqui. E uma curiosidade é que em Buenos Aires é um dos lugares que vale a pena você ficar em hotel, né? Tem muitos hotéis aqui e existem hotéis bem baratos, né? Não necessariamente você precisa ficar num AirBnB. E é o que a gente estava falando, querendo ou não, hotel é bom pela privacidade, né? A gente chega e sai quando quiser, né? <música> O que aconteceu? A Thalita fudeu com a porra toda. Hã? A Calita fudeu com a porra toda. Por quê? Porque o um abajur, o um simples abajur não tava funcionando, ela quis <risos> ligar o abajur e ela fez acabar a luz no hotel inteiro. Saiu faísca cara, explodiu aqui, tipo desligou a luz do hotel inteiro, a gente tava sem luz. Caiu o disjuntor, por sorte, acho que foi só um disjuntor que caiu. Por sorte, eu não morri. Eu poderia ter sido eletrocutada. Yeah. Desculpa. Desculpa. <laughs> <laughs> so sorry. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Desculpa. Obrigada. Olha o que eu fiz na tomada, cara. Não, sério, sorte que eu não fui eletrocutada aqui.